Naquele tempo, um dos doze, chamado Judas Cariotes, foi ter com os seus sacerdotes e disse: Estáis dispostos a dar lhe para nos entregares do Senhor? E eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. Que Nossa Senhora nos guie, nos ajude e nos faça com que o nosso coração seja assim um coração cheio de fé. Um santa noite para todos. E tem paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.